Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o momento de Ares. Então, vamos lá? Já deixei aqui separados os tarôs e o oráculo para a gente dar sequência aí conforme a leitura for saindo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos saber como está o momento de Ares e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Discipulado. Vamos complementar com esse outro tarô. Também com esse outro tarô. Ares, não existe situação sem uma lição. Mesmo que você não veja com rapidez, essa lição está lá. É preciso estar disposto a encontrar essas lições, compreendendo, analisando o seu momento atual. Até observando os pensamentos negativos que geram sentimentos também negativos. Aqui nessa carta, um, esse senhor recebe ajuda de um ladrão, de um cachorro e de uma criança que, se você colocar os dois frente a frente, você vai pensar que a criança nem tem experiência de vida. E, de certa forma, foram esses três em contrastes diferentes que agregaram aí aprendizados para a caminhada desse Senhor. Não que são certos ou perfeitos, mas, de certa forma, o contraste também ajuda. Até para você se melhorar e não querer ser igual. Porque a não observação do que está acontecendo e do porquê acontece gera uma limitação. É o externo te dominando e atrasando ou parando a sua harmonia, a alegria de viver, conexão com a vida. E o ar de copas vem mostrando... Que a vida tem te enviado muitas bênçãos, mas se não chegam até você, tem um motivo, tem um bloqueio que precisa ser analisado. É você transmutar as emoções, tirando fora as que são ruins, que contaminaram você e receber essas emoções novas, transbordando aí a sua taça com o amor infinito da fonte, de modo que você consiga colocar a sua energia em ação, tirando os planos do papel e construindo algo sólido que você quer experienciar, até junto de outras pessoas. Certo? E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Então vamos lá. Vamos ver o que o oráculo nos traz hoje.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 Que está tudo ali em conexão. Tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão.